Bom dia galerinha, vamos saindo aqui, pode ligar né, P4 combustíveis, nesse posto aqui que a gasolina está 364, muito bom. bom, a gente saindo aqui com a, a turista, a gente deixou a Landela com o neninho para trocar a caixa de direção. Tava, tava batendo, tava com folga. Na verdade, já estava há algum tempo. Mas... Os meus horários eu tava conciliando com o dele, e aí... Hoje a gente conseguiu agendar essa, essa troca. Na verdade, chegou a passar uns dois fins de semana que, pra gente fazer isso, mas... Ficou trabalhando em pomba, tava fogo Fiquei preocupado, né? Porra, tem que trocar lá com essa porra mano. Pode deixar Deixa aqui a viseira A Twister aqui A gente chegou a fazer um serviço no motor dela também A gente levou lá em Gago Ela tava... foi o que, velho? Foi... Trocar a corrente de comando E teve um, outra coisinha também A gente levou lá em Gago pediu para para galego fazer o serviço, moto ficou Porra. É excelente. essa esse ônibus tá torto, tá? Mais alinhado, né? Na verdade, é torto. Eita, cratera vai é, é é foda logo o primeiro dia quando ando logo nessa twist, é estranho velho mais pela pela postura Toda vez é isso. Até eu me achar nessa moto aqui... eu queria passar né mas tudo bem né não dá paciência uma hora uma hora vocês abrem a brecha aí para mim que eu passo paciência <tos> Eu não jogo de vez assim porque o, o torque da, da Twister é diferente do torque da. Da Lander. A Lander tem muito mais torque, você chama, ela.. Ela mete a cara. Vai mesmo, com força. A Twista não, a Twista não tem tanto torque de arranque Ela sai mais devagar rapaz, boa, posso esquecer não estava lá no Iguatemi Você deve ter umas três semanas mais ou menos é aquela saneira lá de Iguatemi e encontrei com o Trioche Vitor Bom a galera que assiste não deve conhecer mas com que o cara, o cara comenta sempre aí nossos vídeos A sacaninha entende de moto. Ele deu um diagnóstico do que pode ser faz minha ficar pipocando que pra mim fez todo sentido. Manda aí o salve pro meu brother. E sacanagem é baixinho igual a minha, velho. Aliás, eu porra pequenininho também. Eu tô aqui andando de 10 TZ, 125. Mas aí pra pular pra lenda é, é um nada. É você, Multi. É. Aí eu pego a lenderzinha assim, ó, igual a minha. Altura não é problema. Deu pra ficar parado em cima da moto. Já foi. Ontem quando a gente tava voltando pra casa. Disseram que tava rolando uma blitz. Ficar no largo do tanque. Do águia. Ó. pegar a moto mesmo. Eu iria passar por ela. Só que... Quando vi, quando eu da do final aqui da Luiz Eduardo e vi isso aqui engarrafado, eu já, já peguei BR. Eu não, não, não que nem contar conversa, nem tentar imaginar que porra era que tava lá na frente. Já mudei meu rumo. Que nada. Quando isso aqui tudo engarrafado, eu virei aqui embora. babela pra Rapidinho, sem estresse. Quando chegou nesse... nessa sinaleira aqui de baixo, essa sinaleira aqui, Aí, aí, aí, o cara comentando. Pritz do Águia, parando todo mundo. Hummm. Eu tô todo certinho, mas tô afim, gente. Pra casa, tava com fome. De crueldade, né? Joga redução aqui, né? Andando na 40 na sexta. Sacanagem. só bate esse cromo aqui do, do painel <risos> porra reflete todo na cara ah, um ventinho nas costas minha suadeira é toda nas costas todo... porra, o corpo fica inteiro mas o suor parece que vai todo para as costas Aí pronto, a gente tem uma, uma técnicazinha, né? Que tá aqui pilotando Recolhe bem o ombro E aí Meio que um, um, um, um, uma entrada de vento Na jaqueta Até refresca Isso aí evita a suar menos. Um outro ponto que também estava percebendo aqui que acumula muito suor é os braços, né? Pô, eu não gosto de andar devagar, velho. Porra, andar devagar, ficar um de gente fica andando junto com você, e aí você não pode mudar de faixa, ter ficar preocupado em quem vem atrás. Correndo lá disso e vem atrás, quer dizer, como que vem atrás, você já passou, né? Então, não ameaça mais. Se não tivesse tão borrachudo, ia dar esticada aqui agora. Me fudi, me fudi, me fudi. Porra, ônibus, me fudi. Não relaxa, pai, não vou forçar não. Bonito, né, pai? Menina maçãzinha. Olhando o celular. É isso mesmo. Bom, eu segurei para a Bros passar e a Pop também, mas a Pop não veio. Então vou seguir meu caminho. Credo Neves, Costa Azul. Até parece que estão ficando encarando dez e vinte e oito. É isso mesmo. Bom, galerinha, chegando aqui no nosso destino. A gente fica por aqui. Até o próximo videozinho. É isso aí. Então, tchau, bom dia pra vocês. Até a próxima.